Glória a Deus. Nós vamos nos preparar então para a nossa oração. Você pode pegar seu caderninho, seu copo com água, sua peça de roupa. Coloque diante do Senhor. Nesta oração nós continuamos a orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Por todos aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam de uma bênção especial da parte de Deus. Com certeza Deus vai estar operando de uma maneira toda especial. Nós vamos estar orando e o Senhor vai estar abençoando cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo desse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos por estarmos reunidos na tua presença. Unidos numa só fé, num só espírito, estamos aqui em busca da tua presença. Porque tu sabes, Senhor, quantas pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas estão no leito de dor, hospitalizados, encarcerados. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão vivendo embaixo de pontes, de viadutos, Embaixo de marquises e até embaixo de barracas No meio das ruas Senhor, eu clamo a ti por cada um Clamo também por aqueles que estão passando fome Passando necessidade Que precisam, meu Pai, de uma bênção, de uma vitória Senhor, que as portas se abram Que o Senhor abra, meu Pai, as portas do bom emprego Bom salário, bom ganho Para aqueles que estão desempregados Socorre, meu Pai, aquele que está aflito e necessitado E envia nesta noite a Tua presença, a Tua bênção A Tua misericórdia a Tua bondade Eu repreendo toda a fúria do inferno Todo o poder das trevas atuando na nossa vida No nosso lar, na nossa família, no meio da igreja No meio do povo de Deus, eu repreendo agora Que seja destruído agora todo o poder das trevas que seja lançada por terra toda opressão, perturbação, espírito de confusão, de contenda, discórdia e desunião. Todo desequilíbrio emocional e espiritual. Todo poder maligno atuando sai agora em nome de Jesus. Sai agora dos lares, sai das famílias pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, nos abrace com as Tuas misericórdias. Que a Tua palavra diz que são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã e é grande a Tua fidelidade. Abençoa, meu Deus, a vida do Luiz Miguel. Liberta ele, meu Pai, de toda opressão, perturbação, toda confusão na mente, todo mal no seu coração. Abençoa ele, meu Deus. Abençoa, Senhor a vida da Sara, a vida da Noemi, do João Vitor, da Isabela, a vida do Tales, a vida do Gutenberg, a vida do Natan, Senhor. Opera, meu Pai, de uma maneira toda especial. Abençoa o teu servo que já está dormindo, cobre ele com teu sangue, guarda ele em tua presença. Tu és o guarda fiel de Israel, guarda-nos, Senhor. Guarda o nosso lar, guarda a nossa família e toda a tua igreja na face dessa terra. E abençoa cada um dos nossos familiares. Vai de encontro a cada um deles, Pai. E faz a Tua obra de salvação, de libertação e quebrantamento de coração. Abençoa a vida do irmão João. Abençoa a vida do irmão, do irmão Levi. Faz a Tua obra, meu Pai amado, da vida do pastor Levi. Na vida do pastor Pedro, ali da Avenida França, pastor Adilson, toma conta de cada um deles. Eu oro também pela vida da irmã Bela. Eu peço a bênção sobre ela, sobre a casa dela e a família dela. Eu clamo a ti, Senhor, por cada um dos teus servos. Nesta noite, visita os lares, visita as famílias. Faz uma obra gloriosa de salvação e lança por terra. Todo invasor, todo destruidor, devorador, cortador e migrador. Lança por terra pelo teu poder e abençoa, meu Pai, a tua igreja. Abençoa o teu povo na face de toda a terra. Destrói toda a obra do inimigo e opera com a tua mão forte e poderosa. Visita cada lar, cada família aqui representados e envia o anjo da vitória com a bênção. Com a vitória que só o Senhor pode nos dar. Oh Deus, nós te pedimos e te agradecemos. É no nome de Jesus e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Deu para ver quantos estão conosco? Oh, aleluia, louvado Deus seja Deus. Deus. A Vilma Santos A está Santos. conosco. A Sueli Santana. A Noemi Tales. Maria A, A Maria Ângela. A João Gabriel. O João, o João Gabriel. Isso. O Rogério Cordeiro. Rogério, Rogério. Rogério Cordeiro. Nazarezinha. Que Deus abençoe Jardim. o povo de Manaus. Angélica Jardim. Angélica Jardim. Rosi Silva. A Rosi Silva. Naja. Naja. Naja. Glória a Deus Estamos também pelo Youtube Adriana Adriana, minha sobrinha Adriana Cristina Glória a Deus Que Deus abençoe Eu sabia que eu não estava só Que tinha outros servos de Deus Aí no propósito Graças a Deus permaneça nesse propósito Chame mais pessoas Para participar porque eu creio que brevemente nós estaremos Com o nosso culto de, de ação de graças uhum. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez Por nós e por todas as pessoas que, Pelas quais nós clamamos durante essa pandemia E pelo Brasil por todas as nações da Terra Olha que é só Deus mesmo para fazer o que Ele tem feito E eu louvo a Deus Pela... Pela sua bondade, pela sua misericórdia E louvo a Deus pela sua participação Porque desde que iniciamos Tem pessoas que estão conosco desde o começo E algumas que entraram depois E algumas que estão entrando hoje ainda Mas estão participando deste propósito E o Senhor colocou no nosso coração Para estar nos reunindo numa sala de oração Para intercedermos por nós mesmos, pela nossa família, pela nossa casa, por todo o povo do Brasil e por todas as autoridades constituídas e também por todos que estão em sofrimento. E Deus, Ele tem nos dado esse privilégio de estarmos juntos e Ele até aqui tem nos ajudado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Que o Senhor venha fazer uma grande obra na Sua vida, na Sua casa, na Sua família. Eu me lembro que quando nós iniciamos, estávamos de quarentena, estava tudo fechado, e o povo estava dentro de casa, alguns já, já entrando em pânico, outros já estavam é, realmente em pânico. E foi assim uma batalha travada E nós clamando para que o Senhor preparasse as vacinas Para que o Senhor desse sabedoria aos cientistas para criar as vacinas E Deus preparou não uma vacina só, mas muitas vacinas Glória a Deus, porque esse é o nosso Deus Que faz além daquilo que pedimos ou pensamos E até aqui ele tem nos ajudado e Ele vai continuar nos ajudando com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia, Deus está conosco. Deus está nessa transmissão. Porque eu creio que se não fosse Deus ao nosso lado, nós não, não teríamos completado dois anos de.. Dois anos de transmissão. Se estamos há dois anos. Com essa transmissão é porque o Senhor tem aprovado, tem abençoado, tem nos ajudado. E tem também usado pessoas para nos ajudar. Porque sozinhos nós não temos condições. Temos algumas despesas que precisamos acertar. E gostaríamos que você não se esquecesse que temos o nosso, é, o, a nossa chave Pix, que está aí na tela. E também temos a nossa conta do Bradesco, que você pode também acessar, e Deus vai te abençoar de uma maneira toda especial se Deus é por nós quem será? operando ele, quem salve Jesus. caiam mil, mil ao meu lado, dez mil à minha mil. direita mas eu e a minha família não, não seremos não. atingidos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê um uma semana abençoada Bastante produtiva Na presença de Deus Esteja conosco Logo mais a zero hora E creia na vitória Que o Senhor já tem para você Nesta semana Crê somente E você vai ver a glória de Deus Fiquem Na paz do Senhor Jesus Deus te abençoe Em nome de Jesus